Oi galera, bom dia estranhas! Então, gente, hoje no é aniversário da Enza, eu tô levando um presentinho aqui pra ela, ó. Que é bonitinho, e eu quero ver a reação dela. É um negócio super legal que eu trouxe, comprei um pra mim também e é super útil pra gente que, é drag, que faz drag night. Vocês vão entender, tá bom? Madame <risos> Uma confusão, uma confusão, lá. esse aniversário, calma, não é para mim, não é para mim, é para Enda. tá, Raquel, é para a Enza, Fica em paz, eu sei que ela não merece nada disso, tá, eu sei que ela não merece nada disso, ela não é, tá, uma pessoa legal, sua querida, tá, na boa, mas, Fazer o quê, né? Para que eu vou chorar! <risos> Para que eu vou chorar, ah, <risos> caralho! Não era eu <risos> fazendo isso, gorda! Parabéns! Ai, ela te achando. Gente, o povo vai ver que eu não sou o Ozzy! Assim. <risos> Cara! Eu sou muito malvada, gente. gente. Eu, não eu não sou nada! O o. <risos> Vai amar! Detalhe! É de pôr em algum lugar? Não, <risos> detalhe, esse presente, você não vê muito nos filmes, nos vídeos. Então não vou abrir agora. Por quê? Porque não, deixa eles de verem no próximo vídeo. Sério? É. Ah, demorou então. Bye! Eu no vídeo do assim. Eu ver no vídeo gumbato. do <risos> um Ambar, <risos> do meu presente. Tá, tá, tá, Fala. Deixa eu ver aqui a aniversariante, onde ela anda. Essa bicha, ela tá aqui correndo nesse set, tá dando uma de louca aqui. Oi. Fala, amor. Olha a Deia, a Deia, minha amiga, que eu mais amo, Deinha. Fala. Olha lá, uma aquela daquela bicha. A aniversariante, tá aqui ela, catei ela, eu catei ela agora mesmo. Ah, é tu. Me deixa trabalhar. É tu. Não, é tu Você mesmo. Você me deixa trabalhar. Olha ah, a Pedra, a também tá aqui hoje. E é tu, bicha, tá? É o dia inteiro nas tuas custas. E deixa trabalhar, e que na função. nas tuas É o teu presente de aniversário, é esse. Trabalho. É isso que é. a gente ganha quando você gente, gente é adulta. Ganha, né? Quando você for adulta, de ah, aniversário, você vai ganhar trabalho, mano. Que mama. bom. obrigada Eita. É isso, Olha o aniversário. Olha ela. inicial. <risos> Gente, olha esse look! Não pode falar porque tá filmando. As gordas, tô desconfiado dessa gay. Ó, eu tô no job aqui. Tô desconfiado dessa gay que ela tá abrindo o presente dela. Ela não vai aguentar. Tá abrindo, vai brigar. Olha lá, ela tá abrindo. O não vai esperar pra filmar? Falou, falou, falou que não, não ia abrir o um presentinho. É Cadê? Cadê a pessoa que falou que não ia abrir o presente? Vocês ouviram muito curioso. bem. Eu tô curioso. Vem aqui, vem comigo. vem. vem. <risos> Deu um tempinho agora na filmagem. É Só uma vez eu vou falar um negócio. Eu tenho igual. Ah, é? Claro. Estamos de demais. Gente, uma caixa... Nossa. É acessório, Bi. Todo, todo mundo pode ter isso. Nossa, Aliás, dá. todo mundo deve ter isso. Dá pra pendurar na orelha? E o um detalhe, mais uma coisa: é a única peça que falta pra você acabar o um negócio. Acabar o um negócio? É, Bi. Você que é Duro. Que negócio duro. É um caralho, viado. Nossa, que delícia. Que <risos> delícia. Nossa, Bi. Você me deu uma barraca de camping? Ué, você não quer campar? Fala o quê? Fazer uma caminhada com os boys. Ah, ah é um tripé de cabeça de peruca! <risos> Babadeiro! Poxa, oh, bicha! Essa é por vista, meu irmão. Só pra, só pra deixar bem claro, a Enza tinha um desse que, significa, que era o quê? Que era é podre. Que era podre. Óbvio, né, gata? Era um cabo de vassoura, era um pneu. Tô vendo, ninguém sabe. Não era um pneu. Tô passado, bi! Eu amei! Bota aqui pra nós ver. Arma que ele. É maranhona. aranhona, é um aranhão. Olha, tô ganhei, gente. Que oh, é incrível, abre bem, fica super estabilizada a peruca, dá pra super pentear. Não, e aí tem esse rolê do controle aqui, ó, É todo babadeiro, é todo tecnológico. Perpecto. Estou perprecto, <risos> estou perprecto. olha ela. Apaixonada, <risos> dando um obrigado, date com o um presente. Obrigada, <risos> obrigada. do dia de hoje. Oi. Oi. Ó, oh, que babado, oh, gostoso! Sim. Oh, sim. E, hoje, e aqui só... quem é? Aqui é quem é? É ah. E vamos mostrar a sua, a sua canta lá, a sua canta. Sim, ó, esse aqui é o canto da Otávia que a gente tá indo, ó. Ó, aqui é o canto da Otávia. Ai, é Aqui é o canto tá. da o ator, olha o ator, gente, Ai, atormentado. Tenso pra filmar, tá tenso? Não, tem que ficar parado. Só tá de boa. É. É. É. Olha lá, a outra resolveu trabalhar, gente. Ah. A outra resolveu trabalhar. Vamos mostrar, Vamos mostrar. Ela dando um talento na pele do boy. Fecholinho. Ó, faz o fecholinho. Fecholinho. Olha, gente, toda trabalhativa. Tem a agora que vai Ou a gente, né? Ou a gente! A gente também, porque a gente sempre tá comendo também. A gente é da vida real. A outra tá fazendo pele. Já até vi ela pegando aqui o primer da Simpo que eu amo. Tá todo quebrado, quer dizer, porque usa pouco, né? Nossa, tá fazendo um primer no pau. Pronto. Passou um primer, deixa resolver esse primer aí. olha lá, gente, lá no fundo. É tudo meu rolê ali atrás, ó. Isso aqui é tudo camarim, é. gente. Cadê? <risos> Olha meu a Biaça! Ah. Com a surpresa pra eles, a galera. Vai ter um bolo Sim. agora. Bichiguinha, é balão. Um ponto de interrogação sou... rosa. Que bonitinho! Uma é, desgraça! É desgraça. Olha só, galera. Festinha surpresa pra desgraça barra Enza. Uhul! -huh. A gente vai pegar de surpresa bicho, lá no almoço. Preparem-se! Olha é isso, galera. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha é isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! galera. na tá frente, <risos> <risos> A empolgação da gente pra festinha da Enza. No meio do set. É tá, ele sabe que eu também vou comer com ela. <risos> Adoro. Esse <que> <risos> <Adoro. pra mim, risos> eu vou comer horror, rosto. Esse é do quê? Pra ela, pra de eu conheço a loja dentro da minha casa de, de desgraça isso. é maravilhosa. Eu ter a de rosa. Isso, gente. a Oi. Uhul! nível da Enza! nível da Enza! Vamos lá! Uhul! Segue, segue o barco, vai. Ela vai ter um ataque do coração, a bicha. A Ela vai fizemos rádio, precisamos, rédio, precisamos do isqueiro. <risos> <risos> <risos> <risos> que de criança, tem isqueiro. Segurança isqueiro É uma batata quando a gente entra. Gente, que todo mundo pode entrar. Quem tá no rádio de produção aí? Já avisando que eu vou cantar um parabéns baixo. Uh -huh. parabéns no rádio. <risos> parabéns onde que você? Que ele que você a recebendo informação que o Enzo tá entrando na Olha, a produtora produzindo o do isso que produção. Adoro. Cara, vai ser muito legal. É que eu tô animada, hein? Nossa, eu tô adorando, ó. Tá todo mundo aqui esperando pra acontecer. Foi? Bora, Lê. Chamou. Deus, repete isso aí. Repete, repete. O que é? Vanessa, segura o Enzo. Não deixa ele levantar da mesa que a gente tá subindo. Chegou a Lude, chegou. Chegou a Lude. É o. Essa movimentação tá foda, mano. Olha isso. Uhul. Vai, agora foi. Nós vamos catar a Eza no almoço. E fazer o um parabéns, ela vai ficar fodida. Quero só ver, vai. Lude, para. A gente vai... Aqui. Calma, calma. Ai. Gente, que babado. Vamos, galera. Ai, Ai, Nossa, Chama <risos> é, Tá difícil de chegar. Eu Ele tá minha minha minha Uhu! Isso Uhu! Cadê a Eza? Cadê a Eza? Cadê? Muitos é. tudo tá é. tá de vida, parabéns pra você. Cadê? É rola, é rola, é rola, é rola, é rola! Vem oh, Que uh! parabéns, força. Olha o troninho da aniversariante! Wow. E aí, foi legal? Foi super legal, ó, gente! <risos> Almoço de aniversário trabalhando. A bicha mereceu uma tardada, apavorada. Vou agora experimentar e ver qual é. Glúten free. Como assim não? Sempre será. Gluten free. Gluten sempre, sempre. Então come açúcar, Não como açúcar, não como várias coisas. Ó forma... <risos> oh, agora, onde ela vai arrombada os negócios dela. Olha esse almoço maravilhoso. Tchau, galera. Muito obrigado. Foi incrível. Tchau, gente. obrigada. Tchau, gente. galera. Olha a arrombada. Onde ela vai com os balões dela. Que bicha ridícula. Vou trabalhar. Vai, garotinha. Princesinha dos balões. Vai. São vários balões e um andando. <risos> Balão, aonde se alimentam, com couve, bronteando pela rua, indo trabalhar. Vai lá pagar mim com ela, vai lá pagar Pega ela com ela, pega ela com ela o quê? O que, que você tá falando, mandando nos outros? Não. Meu aniversário. Ah. <risos> Fala bicha muda, como é que tá o aniversário, tá gostando? Ó, <risos> oh, Black Mirror aqui, ó. Ai, meu Deus. <risos> Tô pondo as, as, as boxigas bem na tua cara. <risos> Ai que legal, tá aparecendo um monte, ó. O filme de filma! Ah, tá, velho. Ai que legal, adorei aparecer no teu filme. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada. Então, ó, ajudei a organizar essa porra, tá? Não vi nada. Ajudei pra essa, essa porra acontecer. Tá bom? Não vi nada. E é Black Mirror mesmo, Ela lá, sabe, chegou na rua com um monte de balão. Uh -huh. Ah! Ela vai ser voando igual o padre, aquele que não foi encontrado. Eu tenho GPS, <risos> meu iPhone é babadeiro, meu amor. Eu tenho GPS, Black Mirror. É Black Mirror. Desliga pô. a sua um pouco. Gente, a gente tá, acabou o almoço, estamos voltando. Mais tarde a gente se vê. Beijo. Peguei. Peguei, Peguei na Black Mirror. <risos> Peguei ela na Black Mirror. <risos> <e Viro. risos> A gorda E a gorda na black. E, e nessa vibe a gente vai ver onde tá a gorda a ursa, que ela provavelmente deve estar dormindo porque ela acabou de batar um prataço, ela é bem espaçosa e desaforada. Oi Rafa, você viu a Enza por aí? Ela tá na toca da ursa. Aonde será que. <risos> Mano! Fala sério, o que é isso? Tô trabalhando. <risos> <risos> tá ah, tá morta. Ah, tá morta, Eu tô trabalhando! Ata a Ata a borda, bicha! Tô trabalhando! Vai vestir as pessoas, viado! Ai, gente, tá? já são uma hora da manhã! Real oficial! Olha isso! Uma hora da manhã! Uma hora da manhã nós tá como? A gente começou dez horas da manhã, gente! E aí, Bi? Temos que a tem que fazer isso, né? Tchau, viado! <risos> Olha essa gorda comendo no meio do sete. É muito focado. olha aí, olha a cara. Pegou prazer. uma corda de outro brasileiro, olha lá. Ah. Consumo, consumo. Vai ficar na barba, hein, ó. Vai, ah, já tá na barba. É já tá tudo ó, na barba. Nossa. Olha ah, lá, olha lá, é um é é é leão marinho com medo ó. Olha lá, bicha. Leão. marinho. Puxa olha ali. essa bicha. Puxada. Olha a escada ó. atrás, olha a escada atrás, ó. <risos> tá com tesão galera então foi isso esse é mais um de o nosso vlog com a Niver da Enza se gostou gostou se não gostou Só... <risos> gente como todo final de vídeo não se esquece se inscreve, se inscreve no, no canal. canal aperta favorita like, é gente um aperta o like esquece o soquinho é o soquinho da Se é a primeira vez no canal, dá uma olhada nos outros vídeos Tem um monte de vídeo aí legal <risos> E é isso, gente Beijo, tchau. beijo Tchau Boa noite